Reconhecimento, ok. Vamos tirar uma carta aqui para te representar. Balete de espadas. E vamos complementar a leitura. Seis de paus, cinco de espadas, ok. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. E espada. Ok. Touro. A carta do reconhecimento é uma carta que fala do externo. De algo vindo de fora... Para te preencher, porque é como se você estivesse esperando por uma aprovação, seja na área que for. Você pode estar contando com o enxergar de alguém. E você tem colocado energia nessa situação, talvez por uma entrega imatura de quem não enxergava dessa forma que o poder da sua história estava sendo dada a outra pessoa. E seis de paus também fala de reconhecimento, de elogios e de recebimento. É, estou fazendo, esperando ser visto... Mas o que encontro é conflito, porque o outro não está vendo como eu vejo. Não está dando a atenção que eu pensei que me dava. E quando eu tento falar, me posicionar, essa pessoa sai andando, ouvir as costas. Percebe que há um desentendimento? De alguém que vem se esforçando, mas em algum momento perde a força. E a carta do oráculo é espada, faça a mudança. Aquilo que você vem pensando em fazer e por algum motivo não faz, vai deixando para depois, talvez agora seja o momento de se arriscar no novo ou no desejo do seu coração, naquilo que você gostaria de mudar para se sentir renovado e vivo. É o momento dos novos ares, tá bom? Gratidão.